Olá, meu nome é eusi eu sou psicóloga há mais de 30 anos, eu me formei aqui na UEL e desde que eu me formei eu me apaixonei pela cidade. Eu trabalho aqui, acho que é uma cidade extremamente acolhedora, minha família é de origem é Paranavaí. Eu tenho dois filhos que moram fora, um no Rio o outro no Mato Pá, no Mato Grosso. À medida do possível, eles vêm sempre para cá para se abastecer de Londrina, para a gente conviver, para para curtir essa cidade que tem tanta coisa boa para oferecer. Meu negócio é Londrina.